Irmãos, Deus colocou uma palavra no meu coração e eu gostaria de compartilhar com os irmãos e a nossa irmã Angélica, quando estava aqui falando Deus só confirmou o que ele tinha colocado no meu coração Livro de Atos, capítulo 1, versículo 10 e versículo 11 Atos 1, Atos 1 versículo 10 e 11 Amém? fala assim e estando com os olhos fitos no céu enquanto ele subia eis que junto deles se puseram dois varões vestidos de branco os quais lhe disseram varões galileus por que estás olhando para o céu esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu a devir assim como para o céu ouviste-se oh, irmãos, isso aqui é um relato da ascensão de Jesus Jesus morreu e ressuscitou durante 40 dias esteve aqui, apareceu para os discípulos como também apareceu para umas outras pessoas e havia uma promessa do Senhor Aleluia. Jesus Aleluia. e essa promessa do Senhor Jesus era que os discípulos permanecessem em Jerusalém... até que do alto fossem revestidos do poder. Eita, e os discípulos aqui, quando Jesus foi para os céus... Né? quando ele ressuscitou, ficou entre os discípulos e depois foi subido aos céus... aqui, pela essa última vez que ele apareceu... os discípulos estavam no Monte das Oliveiras... Que era mais ou menos um quilômetro de Jerusalém. E havia essa promessa deles, que era para eles ficarem em Jerusalém. Jerusalém era o um lugar da promessa. Mas eles tiveram a oportunidade de ver Jesus, de testemunharem Jesus subindo. Mas eu imagino, irmãos, que eles ficaram ali parados... Como que? A nossa esperança foi embora. E agora o que, que vamos fazer? Jesus já não vai estar mais aqui entre nós. Como é que vamos viver? Aí aparece dois varões e falam. Varões, Dois anjos e fala para eles. Varões galineus. Por que vocês estão presos olhando para o futuro? Esse mesmo Jesus que subiu ele há de vir. Volte para Jerusalém porque em Jerusalém o lugar da promessa não é no Monte das Oliveiras, não, uhum. meu irmão. O que se o Senhor fala aqui para nós nesta noite? Fique no lugar que Ele te colocou, fique na posição que Ele te colocou. Você quer vitória? Como você quer receber a vitória se você não quer entrar na posição que Deus tem te colocado? Glória. Dói, dói a vontade de Deus, irmãos, para nossas vidas. Glória dói, não vou dizer para vocês que não dói porque dói mas é uma dor que nos fortalece é uma dor que nos traz conforto é uma dor que nos traz força é uma dor que vem junto com o poder para vencermos ao pecado, é uma dor que vem junto com o poder que nos dá força para prosseguirmos é uma dor que vem junto com o poder que nos reveste que nos dá autoridade para vencermos este mundo Fique em Jerusalém Não fique desapercebido Olhando para o alto Não fique desapercebidos Olhando para o futuro Gera ansiedade E lá em Mateus Capítulo 26 Versículo 25 e 24 Jesus quando estava ali No monte com os seus discípulos o que ele falou não, Por isso vos digo Não andeis ansiosos pela vida É forte os discípulos estavam ali parados olhando, havia uma promessa. E estavam parados, sabe moço? Olhando, querendo que a promessa fosse cumprida. Mas não era tempo da promessa ser cumprida. Lá em Filipenses capítulo 4, versículo 6, Paulo falou assim, olha. Não andeis inquietos por coisa alguma. Antes a da vossa perdição seja notória ao Senhor com súplicas e ações de graças ainda ensina ainda como temos que fazer não olhem para o alto mas faça fique no lugar da promessa irmãos Deus Ele fala conosco de diversas maneiras não é pastor não é missionário aqui nós sabemos que Deus fala gente Deus só eu vou te dar vitória mas faça isso, isso. Eu vou te dar vitória. Deus nos mostra o caminho da vitória. E às vezes nós queremos fazer do nosso jeito. E ainda queremos que Deus faça aquilo que nós queremos que Ele faça. Não, Deus, seja, às vezes Deus fala, larga essa mulher, que essa mulher não é tua. ai fala: não, mas eu quero porque ela tem que ser ela. Larga esse homem, que esse homem não é para você. Esse homem não é teu. Não, Deus, eu quero esse homem, eu quero que me abençoe assim, mas Deus nunca vai te abençoar porque ele não compactua com erro e ele sabe o que é o melhor para cada um de nós Deus sabe o que é melhor para cada um de nós irmãos os discípulos voltaram para o lugar da promessa e quando mais à frente a gente vai lendo ali o um livro de atos, diz que de repente, olha que coisa linda o agir de Deus é Oi. de repente. Eita, Deus. Oh, Deus. Aleluia! Aleluia! Aleluia. Oh, eu creio, Deus. Capítulo 2, eu já estou encerrando. Capítulo 2, mesmo livro de Atos, no versículo 1, diz que, cumprindo-se o dia de Pentecoste, houve um período de espera. Que desde quando Jesus ressuscitou, foi ascendido ao céu e até esse cumprimento, os discípulos esperaram 50 dias que é o um dia de Pentecoste estavam todos reunidos no lugar da promessa coisa linda aí de repente veio sobre eles um vento e foram cheios do Espírito Santo de Deus irmãos e irmãs em Cristo o Senhor Ele quer nos revestir do poder primeira coisa que Deus quer fazer conosco é nos dar esse revestimento de poder. Deus quer revestir você com poder. Deus quer te revestir independente da situação, das circunstâncias, independente da cruz que tu está vivendo. Deus quer te revestir de poder. E aqui foi uma promessa cumprida, de repente... Eu não sei qual a promessa que você está esperando. Mas se você está no lugar da promessa. Saiba que de repente Deus vai cumprir essa promessa. Aí quando nós vamos lá no o capítulo mais adiante. No próprio livro de Atos. Nós vemos que Paulo e Silas eles estavam presos lá na cadeia. Aí um cantava... O outro orava e diz a Bíblia Lá no versículo 16 Capítulo 16 Versículo 26 Diz que de repente Os alicerces do cárcere Se moveram Irmãos Deus quer quebrar cadeias Aqui nessa noite Ele está quebrando cadeias Aqui nessa noite E é de repente Quando tudo parece que está perdido quando tudo parece que não tem mais jeito Aí Deus entra e quebra cadeias E dá a vitória e te solta desta prisão Você crê que Deus hoje está libertando o teu filho? Você crê que Deus hoje também está te libertando? Você crê que Deus hoje está alcançando a tua família? Prisão financeira, desde, desde cidade, são tantas as prisões, né? Se eu for aqui começar a falar, vamos terminar hoje, mas hoje o Senhor está entrando nesta prisão, ele está abalando aí, sabe, esse alicerce, sabe aquilo que você pensa que não vai conseguir, aquilo que você pensa que já, o homem já venceu, que você já está derrotado. Hoje Deus começa a balançar e está e Ele está te soltando. Oh, glória a Deus aí. Quando vamos mais à frente para terminar, nós vemos o mesmo capítulo, mesmo livro de Atos, acho que é 22. Mais à frente, nós vemos que o é, Apóstolo Paulo, quando estava lá apresentando a sua defesa, ele fala Olha, eu estava indo lá no caminho de Damasco eu estava no caminho de Damasco quase ao meio dia de repente outro de repente de Deus de repente surgiu uma luz muito forte e eu caí e eu levantei levantei transformado levantei o outro homem levantei revestido do poder, levantei salvo, levantei liberto, e eu vi uma luz muito forte que veio. Irmão, se você está orando por salvação de alguém, de repente o Senhor vai alcançar essa pessoa. Recebam o, o, o de repente de Deus hoje na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Que Deus nos abençoe. Aleluia. Seja muito grato. É. Aleluia. É. Aleluia. Aleluia. Deita aqui Aleluia. Aleluia. Ai, é verdade. Ô, Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia.